Existem pessoas que quando passam pela vida da gente, a gente diz assim, graças a Deus que foi embora. Pessoas só criaram problemas e confusão. Outros passam, tanto faz como tanto fez. Mas existem pessoas que passam e deixam assim uma marca muito grande. Quando eu tive o privilégio de conhecer o pastor Luciano, a impressão que deixou foi uma impressão tão grande, não apenas de um homem de Deus, uma família de Deus, mas com um sonho tão bonito. A igreja não é a soma das igrejas, a igreja A, B, C ou D forma a igreja do Senhor. A igreja é a soma dos salvos, de todos aqueles que experimentaram a graça da salvação. E na nossa terra era necessário que Deus levantasse Alguém que pudesse ser um ímã, que pudesse atrair e atrair exatamente sem qualquer outra pretensão, a não ser aquela de trazer a honra, a glória para o nome do Senhor. Eu sei que estamos vivendo um tempo tão lindo. E Deus levantou o Luciano para ser esse precursor, que está abrindo caminhos e que arranjar algo tão lindo na nossa terra. A palavra cristão não significa aqueles que são da religião de Cristo. A palavra cristão é aquele que tem a natureza de Cristo, semelhante a Cristo. Quando a gente fala gatinho, a imagem que temos é de um gatinho. Um ratinho é um pequeno rato. O cristão não é da religião de Cristo, é o que tem a vida de Cristo. E a palavra proclama Cristo em vós, a esperança da glória. Então tome a sua Bíblia, levante, a é bem alto. Ela pode estar igual a minha no papel, pode estar aí no seu telefone, no seu Ipad. Para estar no seu coração, vai ser um pouco delicado, porque são 66 livros para você ter decorado. Mas, se você não trouxe, segure na pontinha da Bíblia de alguém que está aí ao seu lado. Vamos falar juntos, esta é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu, tenho, eu, tenho. eu, posso, fazer eu posso fazer o que ela diz que, fazer. ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus hoje eu, de Deus. eu, audaciosamente, confesso eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, mente está alerta. meu coração está receptivo eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca, nunca, no nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da tua palavra, ela que nos edifica, que nos consola, que nos exorta, que nesta manhã, de uma forma tão gloriosa, tu possas trazer em nossos corações todo o propósito para esse encontro desta hora, Pai, conceda ao pregador a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção e acima de tudo, que o Senhor venha se alegrar com todos nós. Queremos dar ao Senhor o que é Teu, a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Casa de Zadok não é um lugar, é um ambiente, é um grupo, é gente, são pessoas. E todo desejo do coração de Deus é apenas um. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é um relacionamento com Ele. A vida cristã é o nós permitirmos que Ele viva a vida dEle na nossa própria vida. A palavra diz, Cristo em vós é a esperança da glória. E o nosso modelo que temos na vida é apenas o Senhor. Ele diz, olhai para mim. Ele diz, aprendei comigo, aprendei de mim. A vida de Jesus, não, ele não tinha o microfone nas mãos. Por onde ele passava, deixava impressões. E nós deixamos impressões também. Mas a vida cristã é exatamente o oposto daqueles princípios normais e dentro da estrutura do ser humano. O reino dele é o reino de ponta cabeça. Em outras palavras é morrendo que a gente tem a vida, é dando que a gente recebe, é perdoando que somos perdoados, mas ao mesmo tempo não é o meu esforço tanto em viver a vida cristã, mas em permitir que Ele viva a vida dEle na nossa vida. É a minha rendição. E esse viver não é apenas quando estamos dentro de um lugar tão lindo como esse, ou um lugar chamado um templo, é no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm, quando vão orar, elas começam a orar dizendo, "Oh Deus, agora eu entro na tua presença. Nossa vida não é um entrar na presença dele, é viver na presença dele. Não é um entrar e é um sair. E ele disse, anda na minha presença. E olha, e você vai ser perfeito. E Jesus Cristo, a mensagem final dele, resumia nisso. Sede perfeito, como é perfeito, vosso Pai que está nos céus. Ah, mas eu sou pecador, eu tenho que pecar. Não, você é pecador, todos nós somos, mas é uma escolha. Pecar é também uma escolha. Você pode passar um dia inteirinho sem pecar. Você pode passar dois dias sem pecar. Ah, mas será que eu vou ficar com, conseguir três dias sem pecar? Tudo, é uma escolha. Porque o Senhor diz algo. Eu estou, Deus olha para mim, olha para você, às 24 horas, como se ninguém mais existisse. A capacidade de abstração de Deus é absoluta, no meio de mais de 7 bilhões de seres humanos. Ele nos contempla, como se fôssemos o único sobre a face da terra. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Ele deixou. Paulo serve para nós como um modelo. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nesse mimetismo, Paulo caminhava e deixava as impressões do Senhor. A vida dele foi tão intensa, tão intensa, tão intensa. E algo que eu tenho aprendido é viver cada dia como se fosse realmente o último dia. Eu não fico com aquela fobia, eu vou morrer daqui dez minutos, não, mas pode ser, daqui três meses, se Deus quiser, ao menos três meses, eu estarei celebrando 70 anos, eu tenho sonhos para viver até 100 mas eu só tenho esse dia para viver, e quando a gente tem um dia para viver, é tão diferente, você ama intensamente, perdoa completamente, a vida fica mais leve, muito mais suave, porque temos apenas esse dia. E o Senhor nos deixou o Seu exemplo. E tudo na Bíblia tem um propósito para nós. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu quero que você abra comigo em Filipenses, capítulo 2, os versos 5 e 6. Eu quero falar sobre algo muito tudo simples na Bíblia, não tem nada complicado. Não tem nada complicado. É sobre o nada e tudo. É tão interessante essa expressão, nada e tudo. Porque o nada tem hora que vira tudo e o tudo vira nada. E quando lemos aqui o nosso exemplo do Senhor, Filipenses 2, a partir do versículo 5, ele diz... Tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus...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 E essa palavrinha tão pequenininha, tudo, são apenas quatro letras. O tudo, no português também, são apenas quatro letras. Mas a nossa caminhada com o Senhor está aqui. Quando lemos o Salmo 23, a primeira frase diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra nada é tudo também. Quando nós começamos a vivenciar esta realidade, nosso coração começa a experimentar algo tão suave e ao mesmo tempo tão desafiador. Porque o nosso modelo é ele. Paulo dizia, olha, sede meus imitadores como eu sou do Senhor. E quando olhamos a vida de Paulo, a caminhada dele, nós aprendemos muito e temos que fazer esse exame constantemente. Em Gálatas capítulo 3, 6, o versículo de número 3, Gálatas capítulo 6, o verso de número 3, a proclamação diz assim, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O pior tipo de engano não é aquele que os outros nos enganam. O grande problema é quando nós nos enganamos a nós mesmos. E quando nós nos enganamos a nós mesmos, é muito complicado. E aqui, ele fala exatamente isso, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quando olhamos o Senhor, E ele diz, olha... Em João, capítulo 15, o verso de número 5. João, capítulo 15, o verso de número 5. O Senhor diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nosso esforço, nosso suor, nossa batalha... Ele disse, sem mim, nada Pode ter a melhor intenção possível Pode ter a melhor compreensão doutrinária Mas a nossa vida é a manifestação da vida dele Por isso que a palavra diz, Cristo em vós É a esperança da glória A rendição de Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo Mas é ele que vive em mim É Cristo que vive em mim E por causa dele essa paixão nos envolve e o Senhor dizendo: Eu sou videira verdadeira. Vós os ramos. Quem permanece em mim, permanece em mim. E esse permanecer é uma escolha. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. A outra tradução diz assim: nada vos será impossível. Vamos falar? Nada vos será impossível Outra vez Nada vos será impossível Porque é a vida dele na nossa própria vida Mas agora nós temos que nos examinar a nós mesmos Eu não sei como é você Eu tenho assim, muita dificuldade Meus cabelos estão caminhando, estão brancos já para fazer a barba, eu não consigo fazer, eu tenho que olhar no espelho. Eu não consigo fazer a barba. Durante muito tempo eu estava com barba, agora estou sem barba. E a Renata me acha mais bonita sem barba. Então, <risos> eu quero agradá-la também. Mas, eu preciso olhar no espelho. Eu não consigo fazer a barba sem olhar no espelho. Porque eu posso cortar um pedacinho e não cortar o outro. E o espelho está aqui, dentro da palavra. O que, que nós somos diante de Deus? Em Hebreus, capítulo 12, os versos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 12, os versos 1, 2 e 3 diz. Porquanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que mentes nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele, o maior. Jesus se fez, esvaziou. Assumiu. E quando vemos em Isaías capítulo 40, o verso 17, Isaías capítulo 40, o verso 17 diz: todas as nações são perante ele, como coisa que não, que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Vire a página Isaías 41, o verso de número 24. Isaías 41, o verso 24. Eis que sois menos do que nada. E menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. E no verso 29 ele repete. Eis que todos são nada. As suas obras são coisas nenhuma. E as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Quando Isaías tem aquele encontro com o Senhor no capítulo 6. Isaías 6. Primeiro verso, você sabe de cor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à luz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como a tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem venharei, quem há de por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando contemplamos a grandeza do Senhor, o grito que quebrado no nosso coração sempre é esse. Ai de mim. Porque nós não temos nenhuma virtude em nós mesmos. Nenhum mérito em nós mesmos. É a vida dele na nossa própria vida. Todo o nosso esforço no braço da carne, nós vamos colher o fruto do braço da carne. Mas o fruto da vida dele na nossa vida é tão diferente. Por isso que Deus precisa nos mostrar quem somos. A nossa identidade, precisamos nos ver como Deus nos vê e como éramos também antes. Ele precisa. Muitos carregam, e é tão importante isso, estudo, diplomas, mas tudo isso tem o seu valor, mas o mais importante é nunca fazer dessas coisas qualquer muleta para nos sustentar a nossa vida com o Senhor. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 19. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 19. O Senhor traz a seguinte palavra ao nosso coração. 1 Coríntios 1, o verso 19. Diz... Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando nós achamos assim, a pregação do evangelho pode ser recheada de muitas palavras bonitas, e não é nada errado fazer sermões, discursos, tantas coisas. Mas a nossa mensagem, aquela do Senhor, é tão simples, mas tão simples, tão simples, que é exatamente apresentar o Senhor. Quando vora vira um pouquinho a página, era Coríntios capítulo 8, o verso de número 2, diz assim, Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito não aprendeu ainda como convém saber porque a palavra diz que a sabedoria a graça é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito e o dia perfeito é o meio-dia quando o sol está no seu zênite quando você olha um poste meio-dia não tem sombra para lado nenhum. Ao meio dia, não tem sombra. E a nossa caminhada é buscar essa compreensão. Na nossa vida, na nossa caminhada, de uma forma tão intensa, experimentando toda essa realidade do favor do Senhor. Aqui em 1 Coríntios 7, o verso 19, proclama exatamente isso. Muitas vezes a doutrina... Ela serve. Mas existem coisas que eu não posso me afirmar apenas em uma doutrina. Eu tenho que me afirmar na vida do Senhor. Por isso diz aqui, 1 Coríntios 7, 19, A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é o quê? Guardar as ordenanças de Deus existem pessoas que têm a doutrina correta mas a vida errada e essas pessoas brigam brigam por doutrina ao dia de, é sábado não diz é domingo o muçulmano diz é sexta-feira não é nada disso não é uma caixinha é o que está dentro. Porque a nossa compreensão, nós temos que ver Deus como Deus. E vê-lo também como realmente Ele é. O que Jesus Cristo veio fazer foi mostrar Deus. Por isso que Ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Essa, nós encontramos essa realidade do Senhor de uma forma tão intensa. Lemos aqui... Capítulo 13, o verso de número 3, 1 Coríntios 13, 3, diz Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará Essa palavrinha nada é muito mais do que uma vírgula É um ponto eu sempre preciso vê-la como um ponto, porque se eu passar, ela não vai virar uma ponte. Eu preciso ter essa compreensão que quando o meu tudo é o um Senhor, as coisas mudam. A nossa caminhada muda, a família muda, os relacionamentos são outros, a compreensão é diferente. 1 Coríntios 9, o verso 16, continua trazendo isso. Paulo, ele dizia, se eu não o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pede essa obrigação, porque ai de mim, se ele diz o quê? Se eu não pregar o evangelho. Quando caminhamos compreendendo isso, que Deus precisa nos mostrar que nós nada somos. Mas ele em nós é tudo o que nós necessitamos. Quando lemos as palavras do Senhor, em João capítulo 3, o verso 27. João 3, o verso 27, Jesus diz, Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se o do céu não lhe for dada. Nós só temos o que Deus nos dá. Se Deus deu, Deus deu. Mas se Deus não deu, não adianta você querer ter que você não tem. Não adianta. Pastor não é título. Pastor não é profissão. Se Deus deu, deu. Se Deus não deu, não adianta querer ter que não tem. E a palavra diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for. Dado. Porque tudo que Deus dá é para adorar para sempre, é sem arrependimento. O homem não pode receber coisa alguma. Se Deus não deu, aí a gente tem que ficar segurando, põe escora aqui, escora dali, vai cair e não vai funcionar. Mas se Deus deu, Deus deu, Deus deu, Deus deu. Mas se Deus não deu, que a gente só tem até o tempo que Deus quiser se ele não der mais acabou não adianta esforçar mais não adianta não adianta quando o cabelo de Sansão foi cortado a unção foi embora ele achou que tinha mas não tinha mais Pode ter arrependimento? Pode. O cabelo pode crescer? Pode. Pode ter um final bonito? Pode. Mas a vida não precisa experimentar uma desgraça tão grande como ele experimentou. Porque tudo na vida continua sendo essa escolha. E quando lemos essa realidade, em João capítulo 6, verso 63, João capítulo 6, o verso 63 diz, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora, eu preciso entender isso, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. No Velho Testamento, os sacerdotes não podiam usar qualquer roupa eles tinham que usar a roupa de linho por que usar roupa de linho? porque eles não podiam suar a razão era só essa porque o suor é fruto do meu trabalho é fruto do meu esforço suor mas a vida que ele tem para nós Não é fruto do meu esforço É o meu esforço em me render completamente Para ele viver a vida dele na minha vida Por isso que lemos A palavra está aqui A carne para nada aproveita Fala para o seu colega que está aí ao lado A carne para nada aproveita, outra vez, a carne para nada aproveita, essa palavra nada, ao mesmo tempo, parece ser tudo também, dentro das escrituras, isso toca o nosso coração, de uma forma assim, tão forte, em João capítulo 13, o versículo 3, Jesus diz, a palavra ajuda, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus. Jesus recebia todas as pessoas. Mas quando aqueles gregos vieram... Jesus não quis nem vê-los. Jesus não quis. Jesus não apareceu para eles. André disse, ó, oh, tem uns gregos lá fora e que querem... Esses gregos tinham atravessado o mar para chegar... Viajaram tanto e Jesus não conversou com eles. Porque o propósito deles... Era levar Jesus com certeza para a Grécia, para ser lá um filósofo, um fazedor de outras coisas. E Jesus começa a dizer, se o grande trigo ainda em terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer dá muito fruto. É tão fácil, é, essa passagem aqui, é, é tão, quando você volta aqui um pouquinho, em João 9, o verso 16... O Senhor diz assim, João 9,16. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizem outros, como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve o que? Dissensão entre eles. Porque um homem pecador pode fazer tantos sinais. E houve dissensões entre eles. Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. A compreensão que muitas vezes as pessoas têm a doutrina aparentemente correta, mas a essência da realidade da vida é outra, a motivação é outra. E nessa caminhada com o Senhor... Nós temos que vivenciar de uma forma cada vez mais intensa, cada dia, sabendo que aquilo que o Senhor diz, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Em 1 Timóteo 6, o verso 7. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 7. Volta novamente. Timóteo 6, o verso 7: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. As únicas coisas que vamos levar, bem-aventurado aqueles que agora morem no Senhor, e as suas obras o sigam. Nada, nada temos trazido nada temos trazido nem coisa alguma podemos levar dele existem pessoas, não é errado não é errado isso, pelo contrário ah eu quero deixar uma herança para os meus filhos quero deixar uma coisa para cada um quero deixar não é errado isso, você pode fazer Eu confesso que eu nunca tive qualquer pretensão de deixar uma casa para cada um dos filhos. Meu pai foi um homem muito simples, era um sapateiro. Na época do meu pai, ele falava para os filhos assim, você tem que estudar, senão você vai ser lixeiro ou sapateiro. Porque o lixeiro é mexer em lixo mesmo. E sapateiro, você tinha que enfiar a mão dentro do de sapato, cheio de chulé para consertar, era uma coisa. E ele dizia, eu quero deixar para os filhos apenas isso, uma fé. Eu fui criado na igreja, mas eu vim me converter aos 16 anos. E ele disse, eu quero deixar estudo. E estudava no grupo escolar do Estado. E ele dizia, eu quero deixar Um nome. Para os meus filhos nunca envergonharem do Pai que tiveram. Tem gente que quer deixar tantas coisas. Você pode deixar, querido? Pode, pode, pode deixar. Não é errado. Quantas vezes vai deixar aquilo depois em outra geração que deixe, deixe as coisas que são. Quando vamos caminhando aqui quando somos reduzidos a nada, Deus pode fazer alguma coisa. A Deus. Na salvação. Como que nós tomamos posse dela? Em Lucas capítulo 7, o verso de número 24, Lucas 7, o verso 24, não, 24, não, 42, Lucas 7, 42. Não, tenho, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoe-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Portanto, tendo nenhum dos dois com o que pagar, eles não tinham nada. Tanto padrão, lá estavam os servos, nenhum dos dois não tinha com o que pagar. Não tinha nada para pagar. A salvação nos é otorgada de graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Salvação, graça, porque pela graça sois salvos. É de graça. Mas não, nunca, nada é de graça. Eu vou tomar essa água aqui um pouquinho. Sabe quanto eu vou pagar por ela? Nada. Mas alguém pagou. Para eu tomar aqui de graça, alguém pagou. Em outras palavras, o que eu quero dizer isto? Não importa, porque o que leva a pessoa à condenação, muitas vezes as pessoas enganam. Não é a quantidade de pecados. Não é que Deus tem uma balança que fica pesando a quantidade de pecado que a pessoa fez, e do outro lado tem outra balança que está ali medindo, não é isso. É um pecado. O Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Se Adolfo Hitler, depois de ter feito toda a loucura que aquele homem fez, se naquele último minutinho da vida dele, ele tivesse dito, Jesus, entra na minha vida, eu, eu me arrependo. Verdade que ele ia ser morto depois? É esse pecado. Quando começamos a vivenciar isso na salvação, aqui os dois não tinham com que pagar. Não temos mérito. Não tinha um mérito. Não tinha uma dívida muito grande, ou tinha uma dívida bem menor. Mas os dois eram devedores. Não tinham o que pagar. Veio o que? A graça. Na cura. Em Marcos capítulo 5. O verso de número 26. Marcos 5. O verso 26. E muito daquela mulher enferma, e muito pode ser a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Muitas vezes a pessoa pode passar situações assim, tão complicadas. E diz aqui, sem contudo nada aproveitar. Passou na mão de tantos médicos. Mas nenhum deles conseguia fazer nada. Nada. Indo a pior. Tendo ouvido de Jesus. Muitas vezes as pessoas têm que ter essa compreensão do nada. Para poder correr para o Senhor. Em Lucas capítulo 5 ainda. O verso de número 5. Diz assim. Falando lá daquele demoniado gadareno. Andava sempre... De noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Andava sempre, de noite e de dia, entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedra. Aí vai dizendo aqui todo o texto que não passava nada, nada, nada. Quando você volta um pouquinho aqui para Lucas, capítulo 11, os versos 5 e 8. Nada. Nada na oração, quando nós não temos nada a oferecer aos necessitados, nós nos tornamos importunos e recebemos de Deus, quando nós lemos aqui, capítulo 11, verso 5, disse-lhe ainda Jesus, "Quando entre vós, e um amigo este, for procurá-lo à meia noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães? pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que oferecer. E o outro responde lá de dentro dizendo, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar por todos dar, digo-vos que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Esse aqui não tinha o que? Nada. Na oração. Agora o nosso modelo, o exemplo do perfeito do Senhor Jesus. O Senhor da glória. Ele se esvaziou a si mesmo, tomou o lugar da dependência absoluta em relação ao Pai. Ele tomou o lugar de nada para que Deus o Pai pudesse ser tudo. Daí ele dizia, como está aqui, em João capítulo 5, o verso 19. Ele se esvaziou e veio exatamente com esse propósito. Então lhes falou Jesus: em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Ele se esvaziou e veio dentro dessa promessa assim, o filho nada pode fazer de si mesmo. No verso 30, ele repete dizendo, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu julgo. O meu juiz é justo porque não procura minha própria vontade e sim daquele que me enviou. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Fale para o seu colega até aperta. Eu nada posso fazer de mim mesmo. É tão fácil a gente fazer por nós mesmos. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas agora esse nada é tudo. O inverso se torna essa realidade de uma forma assim, tão intensa. No capítulo 8 de João, o verso 54, repete dizendo. João 8, 54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo... A minha glória, nada é. E quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Pai. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória, nada é. Nada. E quem me glorifica é meu Pai. É meu Pai. Tudo. Tudo que fazemos é apenas só pela misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós achamos que a linha é tão tênue em buscar a glória, muitas vezes para nós. É como aquela ilustração de um médico que era cirurgião, isso há muito tempo atrás, é só uma ilustração, era um cirurgião e fazia Elogias assim, muito perfeitas. Mas depois, naquela época, as, as luvas não eram como as de hoje, descartáveis. Eram lavadas. Então, lavavam as, as luvas e colocavam no varal. E as luvas começaram a conversar uma com a outra. Viu só como que eu fui tão capaz. Viu como eu fiz, aquele, fiz aquela... Sol... Olha só como eu sou tão capaz não era a luva, era a mão do cirurgião na luva. A Deus. Quando nós olhamos isto, é a mão dele. É a mão dele. A é ele. Ele disse isso sem mim: nada podeis fazer. Mas é nada, o que é nada? Nada é nada. Nada é nada. nada, é nada. Tudo que eu faço, por mim mesmo, eu posso receber a glória do que eu fiz, e que é nada. Mas quando ele faz, é totalmente diferente. É no ministério na nossa vida. Não é apenas, não somos medidos pelos resultados. Somos medidos pela intensidade no nosso coração. Nós vamos ser medidos pela quantidade os frutos um recebeu tantos talentos, outro recebeu outro, outro recebeu outro cada um fez não é essa compreensão que toca o espírito, quando eu na vida de Paulo, a vida do senhor na vida dele mostrando essa realidade em 2 Coríntios capítulo 12 o versículo 11 2 Coríntios capítulo 12 o verso 11 Paulo diz ter me tornado insensato, a isso me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses atais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo não queria se comparar com ninguém. E ele dizia, e olha, se aconteceu alguma coisa no meu ministério, é porque eu nada sou. Nada sou Nada Aqui que está, e ele deixou olha, vocês têm, eu, Ele disse, isso, eu, meus imitadores Como eu sou do Senhor 1 Coríntios capítulo 1 O verso de número 27 Até O 29 Novamente ele repete Vamos ver, Pelo 26, irmãos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 Se vanglorie na presença de Deus. Algumas vezes, tem pessoas que querem conhecer, querem conhecer o pastor Márcio. Aí, quando eles chegam e olham para mim, a gente começa a conversar, e eu tenho tantas imitações, queridos. Se você puder imaginar, coloca um pouquinho mais. E ele fica assim. Como é que... Você tem algum segredo? Não existe. Ele disse, se Deus pode fazer com um sujeito como este, tão limitado, e de fato, Eu não tive uma formação intelectual tão grande. Deus pode fazer com um sujeito como esse. Quanto mais comigo. E é o que Deus quer. Quando Paulo diz isto, de uma forma assim tão intensa, esse, ele proclamando essa verdade aqui, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a as que são, a fim de que ninguém, e ninguém é ninguém, se glorie diante do Senhor. Eu queria terminar dizendo dois pontos. Deus dá tudo aos que não têm nada. Nunca se esqueça disso. Se você já tem, tudo bem. Mas na Escritura nós encontramos que Deus dá tudo, tudo, aos que não tem nada 2 Coríntios capítulo 6 O versículo de número 10 2 Coríntios capítulo 6 O versículo 10 Entristecidos Mas sempre alegres Pobres E pobre naquela época era pobre mesmo Mas o que? Enriquecendo a muito. Nada tendo, mas possuindo tudo. A grande batalha hoje que as pessoas têm é por posse. Por posse. Se eu tiver a escritura, eu tenho. Não, não é bem assim. Não é a quantidade. Nada tendo, mas possuindo tudo. Você olha para aquela estrela. Deus que fez para o seu deleite, aquela rosa Deus fez para o seu deleite. Não, eu preciso tê-la. Mas no momento quando você arranca, dentro de pouco tempo ela murcha, morre. Quando nós somos assim, ficamos tão livres, tão soltos, tão soltos, quanto mais solto você ficar, mais suave fica a vida. Mais suave é o ministério também, nada tendo, mas possuindo tudo. Podendo viver esta realidade de uma forma como é o propósito do Senhor. Em Lucas capítulo 22, Lucas 22, o verso de número 35, diz assim a escritura. Lucas 22, o verso 25. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. É o 35, eu li errado. A seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforte, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram -me. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforja, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam o quê? Nada. Nada. Nada. Tudo que nós vamos ter para cumprir o um ministério é apenas a motivação do coração. Eis-me aqui. Alguém disse, a obra de Deus. Sendo feita para a glória de Deus Jamais terá falta Dos recursos Faltou porventura alguma coisa Nada Disseram eles Mas muitas vezes a gente quer sair Só quando tiver a conta no banco Aí traz uma segurança Não é assim? Eu vou porque atrás tem. Eu vou. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Nada, nada, nada. Capítulo 10, Lucas 10, o verso 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, e nada, absolutamente vos causará dano. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada,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 tudo quando eu fico olhando só o nada meu coração fica cheio marcado pela ansiedade em Filipenses capítulo 1 o verso número 20 diz segundo a minha ardente expectativa de que em nada serei envergonhado em nada serei envergonhado antes com toda ousadia como sempre e também agora será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte. Quando a nossa rendição, é, nós nos entregamos ao Senhor. Normalmente a gente convida, quem quer entregar hoje a vida a Jesus? Levanta a mão e fazemos e tal. E a pessoa converte, vem. Mas ela tem que vir inteira. E essa vida agora, essa completa entrega ao Senhor. O verso 28, Paulo diz assim. Porque em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente perdição, é para o valor de salvação. E isso é da parte de Deus. Em nada estáis o quê? Intimidados. E vamos ficar em pé agora, para ler aqui Romanos 8. Romanos capítulo 8. Eu queria que você lesse comigo a partir do verso 31. Romanos capítulo 8, eu sei que você sabe de cor esse texto. A partir do verso 31. Que diremos, pois, a... Vamos ler juntos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?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 separar mas eu posso escolher voltar as costas para ele não é Deus que vai nos abandonar nós o abandonamos nada nada, nada, nada, nada Jesus Cristo disse vós sois o sal mas se o sal perdeu seu valor e não presta para nada a não ser para ser jogado fora e pesado pelos homens. Se o sal perder, a sua razão de ser não serve para nada. Nesses dias, os políticos estão vivendo uma situação tão delicada. Não é apenas a pessoa ter o título de evangélico, quanta angústia e tristeza vem, quantos escândalos, situações tão delicadas. O sal tem aquela característica, ele dá o gosto na comida, ele tem um poder terapêutico, cura, mas uma virtude que muitas vezes a gente esquece, que o sal provoca sede. O sal provoca sede. Se o sal for insípido, não provoca sede. O que seria uma bancada evangélica no Congresso? Realmente sendo sal, provocando sede nos outros, os outros contemplando. Se o sal perde valor, não, não vale para nada. Se nós perdermos, deixarmos de ser sal. Não tem valor algum. Não é o um nome, no rol de membros, ou no conselho de pastores. O que conta? O que conta na nossa vida é isso. Não podemos de forma alguma. Nada, nada, nada. O filho pródigo voltou quando ele caiu em si. E diz o texto que ninguém lhe dava nada. Enquanto as pessoas estão longe da casa do Pai, o mundo pode oferecer tudo, tudo, tudo. Mas o tudo que o mundo oferece é nada. Por isso que o nada é tudo, tudo é nada em ocasiões. Ninguém lhe dava nada, nada. E eu creio que todos nós, e principalmente nós que estamos envolvidos aqui na casa de Zadok, não é um prédio É um propósito De levarmos aqueles que não têm nada O tudo que é a vida do Senhor em nós Quando Pedro vamos, Sobe Encontra lá na porta do templo Aquele coxo Está pedindo esmola E ele disse não, não temos ouro nem prata Não temos nada mas o que temos? O que temos? O que temos? Nós só temos uma coisa. Não é uma coisa, é uma pessoa. É uma pessoa, é só ela. Ele diz: O que temos? Isso te damos. Dar uma esmola é muito bom. Ele compra uma quentinha, como um prato de comida, vai no restaurante. Mas aquilo dura tão pouco tempo. Mas tudo que Deus dá é para durar para sempre. O que eu tenho, isso é o que nós temos, eu dou, em nome de Jesus. O que nós temos é o nome dele. Tem pessoas que dizem como que eu gostaria de ter vivido na época de Jesus, mas a época de Jesus é tão gloriosa hoje como foi há tanto tempo atrás. Eu preciso ter isso. Davi foi lutar lá com o gigante, o que, é que ele tinha? Armadura, isso e aquilo. Saúl quis falar, não, vamos vesti-lo. Mas ele foi com nada. Foi apenas com o que ele tinha. Mas o que ele tinha, que era nada, se tornou tudo para matar o gigante. Quando Jesus manda, tem uma multidão aí, tudo com fome. Jesus pergunta o que vocês têm? Não tinha nada. Encontrar cinco pães e dois peixes, falaram assim, o que, que é isso? O que, que é isso? Cinco pães e dois peixes? Isso é nada. Fazer esse nada. Jesus transforma para alimentar toda aquela multidão. Que você possa guardar no seu coração essa realidade e nós vamos orar agora eu queria que você fizesse algo sem constrangimento algum estenda as suas duas mãos na altura do seu ombro e você vai colocar essas duas mãos abençoadas no ombro de um irmão agora marido e mulher podem orar junto agora é homem com homem, não é orar de lado não olho no olho, de frente as duas mãos no ombro dele, de frente isso agora mulher com mulher, homem com homem Oh, só pode orar homem e mulher se for marido e mulher agora comece a orar por ele ministre a vida dele traga sobre ele a graça e o favor do pai esse é o momento de você ministrar ao coração dele Senhor a tua palavra diz que o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida com abundância Senhor segundo a misericórdia do Senhor e do teu grande amor que nesta hora Tu possas envolver em Teus braços, cada um dos Teus filhos reunidos aqui nesse local, Tu conheces o nada Senhor, Tu conheces ó oh Deus aquela situação tão delicada que Ele está vivendo, mas que Tu possas aproveitar e tomar essa oportunidade do nada, e transformá-la no tudo Senhor para Teus filhos, que cada um possa realmente perceber a riqueza da graça do Senhor, quando não somos nada, para que o Senhor seja realmente tudo na nossa vida. Senhor, que sobre cada um repouse a bênção do Senhor, a graça abundante do Senhor, que possamos viver cada dia, para o louvor da glória do Teu nome. Senhor, eu abençoo Teus filhos, Pai, que Teu Santo Espírito, possa guiá-los dia após dia, para a glória do Teu nome. Amém e amém amém? você pode dar um beijo no irmão que você orou com ele isso graça e bendita paz ao coração de vocês querido